Olá pessoal, tudo bem? Hoje tá meio atrapalhado aqui para variar, né? Bom, vamos iniciar o vídeo apesar de que já estamos bem atrasados né mas são as circunstâncias, nem sempre dá pra, dá para colocar na hora às vezes atrasa, tô atendendo alguém então não tá acontecendo muito isso. Tanto é que depois no final eu vou dar um recadinho para vocês, mas agora vamos falar sobre o nosso tema, que é abandono. Abandono, né? Eu tenho eu tenho atendido muitas pessoas que estão assim se sentindo extremamente abandonadas. É uma sensação o abandono é uma coisa assim que todos sentem ou a gente se abandona ou se sente abandonado pela família? O que, que está acontecendo conosco? Eu estou vendo que tem aí já algumas pessoas assistindo. Eu vou pedir para vocês participarem, né? Tá, a Regiane Silva. Boa noite, Regiane. Mayra Raquel, Pereira Morena. Boa noite para você também, Mayra. E vamos falar sobre abandono. É interessante esse tema, não é? Ixi, tá virado aqui, deixa eu desvirar. Deixa eu ver onde aqui é desvira. Eita! Pronto, desvirei. Vocês estão conhecendo minha casa de frente para trás e trás para frente, né? Isso é muito bom. Vocês ah, perceberam que a maioria das pessoas tem a sensação de abandono? E como esta sensação nos causa medo, eu posso falar isso aí para vocês, assim de bandeira. Por quê? Porque eu posso falar isso de bandeira para vocês? Por quê? Porque uh, eu já tive essa sensação de abandono sendo que a maioria tem essa sensação de abandono, né? Mas isso quer dizer que nós somos algum dia abandonados, algum dia largados. Olha só que absurdo que é a sensação de abandono. Muitas vezes, nós fugimos de relacionamentos de pessoas que gostamos por medo da rejeição. E a rejeição, ela vem juntamente com a sensação, com o medo do abandono, né? É uma coisa, assim, impressionante como isso acontece, como é comum isso acontecer, né? O abandono, é, sabe, eu percebo, assim, muitas pessoas que têm essa... essa eu falo assim, nossa, Amém, eu tenho um medo de fazer as coisas por mim, de ficar sozinho, de ficar sozinha na vida, porque eu, eu, eu já trago isso dentro de mim e começo a, a, a me colocar, a me policiar para não passar de novo por essa, por essa situação, pela situação do abandono, né? É, mas... Vamos pegar, oi Margarida, quanto tempo, tudo bom com você? Nossa, faz tempo, precisa aparecer lá, eu tô agora num novo espaço, tá? Muitas vezes eu me questionei, por que que eu sinto esta sensação? Se eu nunca fui abandonada? Aí nós vamos questionando, questionando, questionando, chegamos a uma conclusão. Mas as conclusões nem sempre são corretas. Porque a conclusão correta mesmo é o quanto nós nos abandonamos. Mas para chegar nisso, o quanto eu me abandonei, o quanto você se abandonou, nós primeiro precisamos investigar as palavras que ouvíamos lá atrás. É. E quantas vezes também nós... Né, uh, éramos enganados de uma certa forma. A Rosângela e a Isabel também tá aí. E, e, e nós éramos enganados. De que forma nós éramos enganados? Por exemplo, a, a mãe dizia assim: Você vai dormir. Eu vou também aqui ficar do seu lado. E você pode ficar tranquila. Contava uma historinha, né? E você dormia. Quando você acordava, cadê a mãe? A mãe tinha saído. E é muito comum acontecer isso também. Isso, além de vir a sensação de abandono, começa a tirar a confiabilidade, a confiança que nós temos pela pessoa, pela outra pessoa. Rosângela Isabel, Florinda, Morgana também tá aí. Oi, boa noite, Armin. Eu amo ficar sozinha. Uma coisa é amar ficar sozinha, outra coisa é se sentir abandonada. Então, às vezes falava assim, não, você pode ficar tranquilo, nós cuidamos de você, está tudo bem, não tem nada que vai te acontecer. Dali a pouco você abria os olhos e não via ninguém. né? E aquilo começava a te dar uma sensação de ameaça. A Sueli Harutunian, Karakanian, gente, é difícil falar sobre os sobrenomes armênios, hein? Mas olha só. Sendo filha de Armênios, tem que falar, né? Tudo bem, Celice, se seja bem-vinda. É, e essa sensação ela vai tomando conta de nós, e além de tudo, nós vamos nos sentindo enganados. Só que nós também fazemos isso com os outros, né? É, por exemplo, é, levam as crianças para a escola. Tudo bem, tudo bem com você? Leva uma, né? você leva a criança para a escola, deixa lá, todas as crianças saem, menos você. Como é que você se sente? Abandonada? Abandonado? Quer dizer, a, a, a, por mais que você esteja bem, esteja lá com pessoas cuidando de você, você não quer aquelas pessoas. Você quer quem? Você quer sua mãe, você quer o seu pai, você quer a pessoa que vai pegar na sua mão e falar, vamos para casa, vamos embora. Você tem um lar, você tem onde ficar, você tem uma bênção na vida... De ser protegida, né? Mas se nós observarmos bem, profundamente, o abandono, ele, ele, isso apenas são gatilhos que disparam nos trazendo a sensação. Na realidade, o abandono, ele está conosco. A partir do momento em que nós fomos gerados. Na própria concepção, nós já nos sentimos abandonados. E por que, que nós nos sentimos abandonados na própria concepção? Porque nós fomos arrancados de algum local, sozinhos, sozinhos, para ver para cá. E o acolhimento que nós vamos ter aqui é muito instável. Nós não sabemos quem vai nos acolher. Porque se você pensa que mãe e pai são em todas as encarnações, vocês estão enganados, não são. De repente você vai cair num meio que talvez você tenha entrado em sintonia com aquele meio, muito diferente do qual você estava antes de reencarnar. Então, a sensação de abandono é, é uma coisa iminente, presente em todos nós. Não tem como não ter essa sensação. Não tem como. não É o primeiro grande medo que nós sentimos. Sabe aquele medo que a maioria das pessoas tem quando pensam em desencarnar, quando pensam que vão sair daqui e para onde vão, e como vão, e sabem que vão sozinhas, porque ninguém vai acompanhar. É. Então, vocês coloquem dez vezes mais isso daí. Muito mais potencializado. É daí que vem a sensação de abandono. Quando nós queremos entrar em nós, quando nós queremos nos sentir, quando nós queremos nos ver, quando nós queremos estar conosco. Na maioria das vezes. A nossa o estar conosco é algo tão é algo, é algo tão afrontante que nós preferimos nos abandonar para pedir para alguém tomar conta de nós. Isso não quer dizer que você não queira ficar sozinho. Não, não quer dizer isso. Você até fica sozinho e gosta de ficar. Né? Muitas pessoas gostam, eu, por exemplo, gosto. Mas esse ficar sozinho é ter uma garantia de que alguém vai procurar por você se você sumir. Alguém vai procurar por você em algum lugar, em algum instante. E alguém vai te acolher, porque quando nós partimos daqui, ou quando nós partimos da onde nós viemos, né, Denise? Denise, tudo bom com você? Quando nós viemos, nós perdemos todos aqueles laços, todas aquela sintonia, sincronicidade, naquele momento do, que tínhamos no lugar onde estávamos. E por alguma obrigação, por alguma coisa imposta, por um movimento imposto, nós tivemos que sair igual à morte. A morte é imposta. Porque se perguntar para nós. Você quer morrer? Você pode até dizer, sim, né? O que, que eu vou fazer? Tem que morrer um dia. Eu tô aqui, mas a pessoa fala assim, não, nós podemos ir renovando, né? Você na idade, nós podemos ir renovando você no tempo, nós podemos renovar de alguma forma. Você vai fazer uma escolha, sim. Mesmo que você esteja em depressão, e se não estiver com instinto de suicídio, você vai preferir ficar. É ou não é? Porque pelo menos aqui você sabe aonde você está, você sabe aonde você está pisando, por pior que seja a condição de vida que você está vivendo. É um apego, é um apego, entendeu? É um apego até um futuro pernicioso. Mas ah, o que é um futuro pernicioso? Futuro pernicioso é aquele futuro que pode vir com medo para você porque ele não te dá estabilidade, ele pode aprontar com você, né porque a maioria tem medo do futuro. Ele, a Juliana também tá aí. Oi, Juliana, faz tempo hein, que nós não falamos. Eu também tô com saudade de você. Aquele futuro pernicioso é assim... Gente, o que vai ser de mim? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou ficar com dinheiro? Será que eu vou ficar sem dinheiro? Como é que vai ser? Então, o futuro, ele já vem com uma, com uma índole meio mal colocada. Por isso que as pessoas, elas querem, né? elas querem uh, organizar, elas querem protagonizar, elas querem construir uma família, porque pelo menos elas tendo uma família, elas vão se certificar até um certo ponto que elas não vão ficar sozinhas e abandonadas. Não é isso? O maior medo da morte e da velhice é o abandono. A Marcia Marli também está aí. Salve, Maria! Então, é verdade, estou amando... A live, ai que obrigada. Uh, então, gente, o problema do abandono é sempre a circunstância que nos cercam no amanhã, o como nós estamos hoje e o que nós vamos fazer né, para nos assegurarmos, nos assegurarmos que não vamos ter o menor problema de abandono. Esse é, esse é o, o grande, o grande trunfo que nós vamos ter a partir do momento que nós conquistarmos a resposta. Mas quem é que tem essa resposta, né? A Mayra, Elias também está aí. Obrigada, Mayra. Então, eu procuro passar para vocês o que eu sinto. O que eu sinto. Porque tudo isso que eu passo para vocês. A, Posso dizer que 60%, 70% eu já vivi, né? E o restante eu já convivi com quem viveu. Então, a gente tem essa sensibilidade de observar essas coisas na, na maioria das pessoas, principalmente a partir do momento em que você observa em você. Muitas vezes, gente, a pessoa, ela não é maldosa, mas ela... Para não, com esse medo que ela tem, né, com esse futuro pernicioso que pode aprontar com ela, ela passa a ser perniciosa com os outros, ela passa a ser, sabe, aquela pessoa que, que cria uma situação negativa, que cria algo ruim, que cria algo, uh, sabe, bem assim, maledicente, mas de uma forma velada bem velada para ninguém perceber. Por quê? Porque ela precisa conquistar veladamente alguém para que ela não caia nas ondas do medo do abandono. Você quer ver? Eu vou perguntar para você. Você tem sensação de abandono? Todo mundo vai falar que tem um pouco. Mas, uma das grandes coisas Coisas que te levam a ter a sensação do abandono. Você consegue conversar com você de verdade, mas estou falando de verdade. Olhando no espelho, olho no olho e se aprofundando e contando para você tudo aquilo que te incomoda e que te fez mal. E o mal que você se fez e para onde aquilo te levou. E com que objetivo hoje você convive com algumas pessoas que talvez você até nem se garanta com elas ou tenha receio delas ou não queira, mas você convive por medo. Por que, que você não sabe falar não para uma pessoa? Você aprendeu a falar não? Mas assim, aquele não muito bem colocado, o não verdadeiro. Quando a pessoa diz assim, você vai ficar comigo? Você diz, não. Mas o onde você vai? Não sei. O que, que você vai fazer? Sei lá. A Mayra diz, faço essa reflexão sempre. E faço a oração do perdão me perdoando. Sim, é muito importante, Mayra, você fazendo, fazer essa, essa, essa reflexão e a, e a oração do perdão. Mas a oração do perdão é uma oração. Ela não é uma introspecção. Eu, eu, eu resolvi falar, eu vou falar o que eu penso. Pode não ser o que você quer ouvir, ou que eu não seja a tua realidade, mas é a minha. Quando você ora, você repete. Você fala o que o outro falou. Quando você realmente se percebe e fala com você e quer se perdoar, você vai ter que trazer aquela pior coisa que você se sente na cobrança culpada da, da coisa maravilhosa que você podia ter vivido. Com alguma pessoa, ou com você mesma, e você desperdiçou? Você se perdoa daquilo? Ou se abandonou ali? Ou que não quis escutar? Vocês estão sacando, gente? Então, para fazer, para você falar, sinto muito, fazer, falar do perdão, o que, que você precisa revelar as suas vergonhas? Você precisa revelar... O que você fez? Você precisa revelar... Posturas e comportamentos... Que você teve... E que fizeram tanto mal a você... Que você quer esquecer? Aquelas criaturas... E durante a infância, não tiveram um pai, uma mãe, alguém que orientasse, alguém que viesse junto. E elas, eram assim, vai e se vira. Oito anos de idade já pode se virar. Hoje em dia eu não digo, mas também hoje em dia, né, muitos moradores, assim a gente vê. Mas era diferente, eu estou dizendo para quem era uma família organizada. Vai se vira. Olha a sensação de abandono. Eu vou me virar como? O que, que eu posso fazer? Né, Mayra? Consciente e inconscientemente. Na maioria das vezes é conscientemente. É, é conscientemente. São pessoas que põem criaturas no planeta. E não sabem tocar. Aí, aí eu pergunto, aí agora eu vou puxar para uma outra coisa. E da onde vem essas criaturas, se naquele momento, no, aquela, aquela criatura engravidou assim, tchum engravidou? E da onde vem aquele espírito que reencarnou naquela criatura, que, que incorporou para reencarnar através daquela criatura? Espíritos perdidos. Espíritos perdidos. Às vezes você diz assim, eu tô mudando um pouquinho pra, pra, pra, pra, porque tá me dando vontade de falar. Eu falo. Por exemplo. É, sabe, tem aquele momento em que de repente acontece uma relação inesperada. até Em, to, em tudo, né? E a pessoa engravida, engravida. E, e, e não tem o preparo de um espírito para vir por escolha naquela, naquela criatura. Então, está cheio de zumbis, né, Pairando? Está cheio de espírito, Pairando. Que está procurando o, o, o mínimo de tempo, o, o mínimo de espaço, o mínimo de oportunidade para entrar e reencarnar, porque ela ainda não aceitou o desenlace. Porque ela tem medo de ir para onde ela vai. Imagina esses espíritos perdidos. Eles têm medo de ir, é lógico. <risos> para onde serão levados? Para aquele ventre. Para aquele ventre. Aí você diz assim, nossa, da onde vem tanta gente assim, perdida, isolada? Deus não está vendo. Não, Deus está vendo tudo. Deus está vendo com os olhos de quem está olhando. Por isso que nós temos olhos de ver. Nós temos olhos de ver e olhos de sentir e de perceber. Deus está vendo tudo. Entenderam? Nossa, mas isso é diferente dos outros. Como que aconteceu tudo isso? Aconteceu porque houve oportunidade. E hoje em dia, gente, precisa tomar muito cuidado. Sabe essas festinhas aí? Que eu, essas festas não sei das quantas. Tá sim, ó. E vocês podem observar o tipo de criaturas que estão reencarnando. O tipo de oportunistas que estão vindo. E que se sentiam abandonados. E de repente encontraram um, uma fenda. Encontraram uma oportunidade. Encontraram um local para aparecerem. É difícil ouvir isso? É, é. Aí você pode pensar, nossa, aquele meu neto, aquela, aquele meu sobrinho, o filho da não sei quem, é desse jeito, será que foi isso? Cuidado com o que você pensa, cuidado. Porque às vezes é a própria postura dos pais, o DNA deles, que também provoca alguma situação. Mas precisa se tomar muito cuidado. Porque o abandono, a sensação de abandono, é praticamente inerente em nós. E quando essa sensação não é compreendida como algo que faz parte, porque de repente você foi, você saiu de algum lugar que estava protegido e veio para cá, é uma sensação semelhante à que temos quando morremos, aquele sufoco, alguma coisa assim, é vai ficar dentro de você, vai ser marcado, e ele vai ser transferido, ele vai criar né, uma, uma holografia de que estou abandonada, estou abandonado, eu estou com pessoas estranhas, quem é aquela mãe, quem é aquele pai, Da onde eu saí, Da onde eu vim, essas pessoas vão cuidar de mim como eu era cuidada? Imagina pessoas, então, que vêm com esses perdidos né? E que, e que entram lá. Por exemplo, nós temos aqui, eu até vou pular, vou né, fazer uma, uma analogia. Aquela moça, lá que matou o pai, a mãe, aliás, tem um monte que já fez isso. Né? Aquela tal de Suzane, não sei o quê. Vocês acham que aquilo era um espírito preparado para reencarnar? Aquilo era um espírito perdido. E de repente ela reencarna, aproveitadora, sensação de que ela quer possuir tudo, né? Ela quer possuir tudo, para ela possuir tudo ela precisa tirar os donos de quem tem as coisas. E não dividir com ninguém. Então ela elimina, ela quer eliminar os donos, porque aquela criatura, bum, entrou em algum lugar. Não tem afeto, é frio. Então, eu preciso ficar aqui, me cuidar. O meu abandono, o meu amparo. É o que, aquela, o que eles vão me dar. Mas eles vão me dar por inteiro, porque eu não vou dividir com ninguém. Então, eu vou resolver esse assunto agora. Eu estou dando um exemplo a vocês do que me vem na cabeça. Entenderam? Como que pessoas... Vocês vejam bem. Pessoas muito inteligentes, né? Que são sagazes. De repente, são brilhantes, psicopatas. Sensação de abandono. Vão reencarnar. E vão detonar as pessoas para conquistar a confiança de que vão viver muito bem enquanto estiverem aqui. Essas criaturas não têm consciência da morte, porque elas não, elas não passaram né, pelo desencarne como é. Elas reencarnaram sem perceber que estavam desencarnadas. Não é fácil essas pessoas amem, mas infelizmente acontece muito isso. Elas não percebem, elas não perceberam o, o desencarne pode ter passado 100 anos, 150 anos, 200, sabe? O tempo e o espaço existe aqui para nós, para esses colocados, não existe. Existe oportunidade. Então, por isso que se diz, cuidado para não engravidarem muitos jovens. Cuidado com o que você está fazendo. Se prepare para isso. Não dê oportunidade aos oportunistas. Porque é o que mais tem. Não falta. Oportunistas, gente, está cheio. Nós precisamos tomar posse de nós, nós precisamos assumir a nós mesmos, né, para depois trazermos, gerarmos alguém com uma outra consciência, com uma consciência de que você vai ser acolhido, você não precisa ter medo do desamparo. Você não precisa ter medo do abandono. Não distorça. Não desaproprie do que você vai se apropriar. Márcia Pedroso. Boa noite, Márcia. É, do, sabe? Se apropie de você. E, e faça com que aquela criatura que está vindo um, para um lugar desconhecido, que, que é porque ela, ela, ela saiu... De algum lugar onde ela estava e, e ela estava amparada naquele local ou não Mas ela saiu de um lugar Pelo menos que ela tinha estabilidade De consciência né? e, e ela vai vir para um lugar Que ela não sabe onde é A não ser esses perdidos ela, E quando ela faz isso O abandono já vem com ela a sensação de abandono é só você prestar atenção em você do medo que você tem da morte. É como se você se sentisse no meio de um, né? de um, de um, de um, de um lugar tumultuado, de um lugar grande, de um lugar onde você pelo menos sabe onde está, por pior que esteja. Mas você tem o seu controle, você tem o seu domínio e você sabe lidar com você ou acha que sabe, mas pelo menos você está lá às vezes a pessoa ela tá com 90 anos e não consegue desencarnar ela se segura ela se prende, por quê? porque ela está com medo do que vai vir ela está com medo do que vão trazer e isso também nós acabamos estendendo, gente, para os nossos relacionamentos. Pode observar, nós temos muito medo de nos entregarmos no relacionamento, seja ele afetivo ou seja ele de amigo, de amizade, seja ele qual for. Uh, por, uh, você diz assim, não, Armin, eu não tenho medo, não tenho. A coisa mais difícil é a pessoa ir uh, inteira. Ela vai sempre com o um pezinho atrás. E por que, que ela tem o, o, a necessidade de, de selecionar? E quando ela percebe que ela não consegue selecionar, ela se entrega por uma questão de ter uma companhia para não ficar sozinha. Mas já pensou, Armin, a gente morar sozinha, chega aí, a pessoa não consegue. É tão forte a sensação de abandono, é tão forte, é tão grande, que ela esquece que um dia ela vai ficar sozinha. Alguém um dia vai ficar sozinho. Um dia vai. Ah, mas olha, mas aí... Não, eu preciso... A pessoa pensa assim, eu preciso ter dinheiro, porque aí eu faço não sei o que, eu pego o cuidado... Um dia você vai ficar sozinho. Um dia você vai ficar sozinha. E é sozinha e sozinho que você vai partir daqui. Não adianta, gente. Então, observa dentro de você. Olha lá pra dentro. Você tem essa sensação? Tem. Como que você lida com isso? Você lida bem com isso? Ou você tem transtornos? Ou você... Sabe? Ou você fica assim, ai nossa, eu não sei como fazer, eu não sei como lidar com essa sensação, essa coisa ruim que é o abandono? Eu acho que você não sabe. Não é uma coisa... A sensação de abandono não é algo que você, uh, que você que você quis conquistar, mas ainda são nuances e fluxos do medo, muito medo. Vocês sabiam que nós nascemos com medo e não com a coragem? A coragem nós vamos adquirindo depois? É muito difícil alguém nascer com a coragem, né? Alguém reencarnar de forma corajosa. Só pessoas muito evoluídas, espíritos, por exemplo, o espírito de Cristo, né? De Jesus. E mesmo assim, quem é que prova que ele não tinha medo? É, espíritos uh, dentro de um... Já dentro de um processo evolutivo... Né? dentro de, um, de uma consciência espiritual muito forte. Então, ele diz assim, eu vou sabendo para onde eu estou indo, aonde eu vou ficar e o que vai acontecer. Esses já vêm determinados. É diferente. Né? Como nós tivemos aqui, uh, esqueci da biografia, ele fez autobiografia esqueci o nome dele, tem um livro aqui. Ele desencarnou, ele foi num jantar indiano, né, nos Estados Unidos. Ele foi num jantar, ele falou, chegou minha hora. Eu sou muito medrosa em tudo. A maioria é medroso. Aí, ele acabou de jantar, se despediu de todo mundo, falou, agora eu vou partir. Ele tentou lá fora e se pôs numa posição de lótus e foi, né, desligou tudo, tudo e ele foi, então, gente, esse, ele foi com a cara e com a coragem, porque ele sabia para onde ele estava indo, ele já tinha essa formação, essa visão, ele já saía do corpo e ia para esse local. Agora, quem não tem, a pessoa pensa assim, ela se vê voando em algum lugar, ela se vê levada não sei por quem, ela, ela acha que o mundo, o mundo espiritual, que essa dimensão é muito diferente da quem não é, não. Se fosse muito diferente, nós não conseguiríamos... Uh, lidar com as situações aqui, são muito semelhantes. Eu conheci esse mundo, eu conheci. E eu posso dizer para vocês que tem a casa energética? Tem. Tem tudo que vocês possam imaginar, só que de uma forma sutil. Agora, quem é que acredita? Sempre tem aquela desconfiança, né? Lá dentro. As pessoas, elas são geradas no medo. As pessoas são geradas dentro de sensações de abandono quando vem para cá. Elas são geradas e trazidas ou de uma forma indiferente. Você pode ver que junto com o abandono sempre vem uma sensação estranha. Por exemplo, pessoas que se sentem indiferentes para os outros. Pessoas que se sentem rejeitadas. Pessoas que se sentem assim, ninguém... Ah, eu tô lá. Quando eu tô, o pessoal gosta. Quando eu não tô, o pessoal não gosta. Não tá nem aí comigo. Pessoas que... Ai, nossa, eu chamo atenção, né? Mas é, é a alegria da festa, mas é a alegria da festa também, na manada. Pessoas que vêm assim, né com aquele ego, o intelecto, aquela coisa toda... Então, elas, elas vêm imbuídas já dessas sensações e, e procuram né, se estabilizar dentro delas para não terem a sensação de abandono. Mas sim de que estão no mundo que elas conhecem tudo, elas têm precisão de tudo, mas são as pessoas que têm mais medo. E elas precisam conquistar. Tem gente que diz assim, ah, eu, eu sou tão feliz. é, uhum. Eu tenho tudo, eu tenho tudo. Eu nem sei o que vou pedir para Deus, eu só ainda peço para Deus, agradeço. E, o que, que você tem? Eu tenho tudo, olha aqui, olha como eu tenho, tenho, tenho. Aí você olha no fundo da pessoa, ela tem medo até de se ver. Ela tem medo de se ver. Então, ela precisa afirmar para ela que ela tem tudo. Por quê? Porque ela desconhece, ela, ela, às vezes ela é tão aterrada, que ela desconhece o além daqui. Ela desconhece. Essas pessoas, elas tiveram o um abandono desde Criança. E tiveram que usar de, das próprias armas, da própria capacidade, da própria, própria, própria, mas do, da razão para poderem sobreviver, para poderem ser, para poderem virar e poderem ter. Mas o medo, muitas vezes, existem casos que não, mas existem outros que fazem com que a pessoa vire uma pessoa mesquinha, sem ela perceber que está sendo mesquinha. Aquela que quer deixar sempre para o amanhã, o colaborar, porque hoje ela não tem tempo. Mas, na, re, na, re, na realidade, o, o, o, o, o não ter tempo hoje é deixar de ganhar. É deixar de ter. Mesmo tendo muito. Elas não sabem ser. Podem ter um ser maravilhoso lá dentro. Mas não foi explorado. E por que não foi explorado? Porque desde a infância elas tiveram que ter sozinhas. Entenderam? Então é a sensação de abandono. Eu vou me, eu, vou, eu, eu vou me proteger por todos os lados. Vou me armar. Vou me deixar armada por todos os lados. Para não correr o risco. Depois que eu me armar, eu estiver bem cercada. Aí eu vou colaborar com os outros. Para poder levar algo de bom daqui, né? Então, pessoal. Você tem essa sensação. Você tem esses medos? Está na hora de lidar com ele. A sensação de abandono, ele pode ficar em você enquanto você não tiver consciência. Enquanto você não tiver consciência de como lidar com ele. Uma, uma, uma dica, por exemplo. A pessoa se sente abandonada ou quando ela quer aparecer muito, se sente a dona do pedaço. O dono do pedaço. Ah, pode deixar. Deixa comigo que eu resolvo o teu problema. Pode deixar. Deixa comigo que eu... Sabe a que é a... A, né? a que sabe tudo? Essa tem a sensação de abandono. É uma das coisas, nem todas as pessoas assim, mas a grande maioria. Ou aquela pessoa que fica sempre recolhida, né? Ela tá sempre recolhida. Ela, ela se fecha. Ela, ela se protege. Ela se protege porque ela não pode mostrar que ela se sente abandonada. Mas o fluxo dela querer sair daquilo é muito grande. Ou porque tem alguma coisa lá dentro dela que está dizendo, sai disso. Você não é isso. Acenda para a vida. E a pessoa ainda, ela, ela, ela, ela, se, ela se retém. Por quê? Muitas vezes. Porque ela, ela não consegue ainda se libertar da sensação de abandono. E ela fica dentro de uma falta de equilíbrio. Ela, ela tem uma sensação de ela precisa ter foco, ela precisa ter chão para pisar, porque a sensação de impermanência, impermanência é grande nela. Eu, então, ela precisa permanecer. Então, quando a pessoa precisa permanecer, ela precisa de ter aquele solo, né? ela, ela, ela, ela precisa sentar ali, O que, que acontece? Ela se fecha. Porque ela não pode dar abertura, ela tem medo da abertura. Por que, que ela tem medo da abertura? Porque a abertura pode trazer algo a mais para ela e depois levar ela embora e abandonar. Sacaram? Vocês têm isso também? A maioria tem. Mas eu não me fecho. Você pode não se fechar aparentemente. Mas de uma certa forma você se protege. Você só não se protege quando você tem certeza que a outra pessoa ela não fica sem você. Que é onde vem o apego e a posse. Denise e a Magalhães estão tá dizendo que com medo até de falar com as pessoas. Tô tendo uma sensação no corpo, deixa eu ver aqui, Mal não sei o que veio mais, uma sensação no corpo. Agora você tá tendo essa sensação, Denise. Por quê? Porque se você tiver tendo agora, é pelo assunto que nós estamos falando que tá te atingindo. Sabe aquelas pessoas fechadas, as que vivem de segredinho? É... O segredo do quê? É? Mas elas vivem de segredinho. Eu não posso contar, eu não posso contar, eu não posso contar, eu não posso contar, é segredo de família, de... essas pessoas, elas têm uma permanente impermanência dentro delas. Porque elas não confiam. E quando a pessoa não confia, ela não vive. Ela não vive porque ela pode dizer, eu confio em mim, não confio no outro, quem confia nele, confia no outro também, porque outro, ela, ela, ela não se incomoda, ela sabe até onde ela chega, ela não, ela, ela não precisa falar ou desfalar, mas ela não desconfia mais de ninguém, mas ela sabe que cada um é o que cada um, então ela cria vínculos de amizade ou não, é diferente. Eu não vou ter amizade com quem é uma pessoa que eu tô vendo que é invejosa, ou que é malandra, que é... mas eu não vou deixar de conversar com a pessoa. Lógico que eu não, eu não tenho amizade e não vou chegar e falar, oh, minha vida é isso e isso. Não, mas eu vou ser espontânea. Para que fugir? Né? Parece a música do Cazuza. Então, a pessoa... Ela, quando ela, ela tem esses medos, ela vive na impermanência. Ela vive na, na incerteza. E ela vive convivendo com ela. Você tá com algum problema desses, parecido? Agora eu vou ter que fazer agora eu vou ter que vender meu peixe, né? Eu trabalho bem com isso. Pessoal, tem algumas pessoas aqui que me conhecem. Trabalho. A Marisa que tá aí é uma, né, Marisa? Então, gente, eu trabalho muito bem, não só no registro da memória celular. Denísia, quando falo durante o dia inteiro... Sim, aí, Denísia, quando você fala durante o dia inteiro, você... Para de falar depois. Você veja bem, pessoas uh, na sensação do corpo. Engraçado. Uh, eu vou, vou até fazer um comentário por cima do que você está escrevendo aí, Denise. Você escreve tudo de uma maneira né, assim. Você não, você não completa uma sentença. Você fala de uma maneira que deixa os três pontinhos, entendeu? O que será? Eu não vou vender meu peixe sem falar. A Juliana já disse que, se, que eu me recolho sábia, eu me recolho sabia ou sábia, não sei. É, cada pessoa é diferente, né? a pessoa se recolhe, mas eu digo assim, que não são momentos, eu tô dizendo sempre... Lógico que se nós temos uma decepção, nós tivemos uma decepção com alguém, né? a gente tá lá trocando um papo legal e de repente a pessoa aprontou uma com você por, pelas costas, sem, sem querer aparecer e depois dá uma de vítima, né? mas dá uma de vítima só para ela, porque ninguém acredita. Você se trata bem, mas pra você acabou ali. Eu, pelo menos, não dou a segunda oportunidade, não. Porque quem aprontou na primeira oportunidade e não se remendou, é porque já aprontou outras vezes também e não se remendou. E não vai ser comigo que vai aprontar a segunda. Mas isso não quer dizer que, a pessoa tá se fe... que eu tô me fechando. Isso está querendo dizer que a pessoa não merece a minha abertura. É diferente. Entenderam? É isso aí. A, a, a primeira vez, tudo bem agora a segunda, a pessoa querer aprontar, não vem não não vem, mas vocês vejam bem, precisa tomar muito cuidado nisso que eu falei não é você ficar se abrindo blá, blá, blá. não, é você saber com quem você está com quem você anda e, e ser uma pessoa aberta e tem, e tem coisas que você não quer contar, não conta fica pra você, mas não precisa se fechar dentro daquilo, não precisa fugir de você e, e deixar de ser você para ser o outro Entendeu? Seja você independente de qualquer coisa. A gente precisa tomar muito cuidado também com pessoas da família, né? Pessoas da família, as pessoas mais próximas que eu digo, mais próximas. Eu não tô falando de todos, lógico. Mas pessoas mais próximas são as pessoas que muitas vezes você precisa evitar de contar um pouquinho as coisas. Observa. Observa quem é quem, observa como as pessoas te olham, como elas te tratam, como elas te veem, né? E como elas ficam desviando quando estão curiosas para saber de algo. É, isso é muito comum também. Quer saber mais? Me procura, a gente trabalha com isso, não adianta só ficar falando aqui, né? Tanto na radiestesia, como no registro da memória celular e principalmente na energia fria. Né? Pessoal, eu quero convidar vocês também para uma coisa. No dia 7, 8 e 9 de agosto, eu vou dar os cursos. O curso básico de radiestesia, que vai começar no dia 7 às 17, 16, 17 horas e vai até às 20. Por aí, mas vai ser uma demonstração e uma introdução, né? Pra, tanto para a radiestesia básica como para a energia fria. E no dia 8 e 9 vai ser das 10 e meia da manhã, sábado e domingo, das 10 e meia da manhã até as 20 horas, e no domingo até às 19h, o curso e a iniciação direto. Vocês querem saber mais? Vocês querem vir? Vão acompanhando, eu vou botar já, vou, vou pôr as chamadas, tudo bonitinho, o valor da inscrição também, vocês vão ter tudo e liguem para mim, para obterem mais informações. Vai ser apenas para quatro pessoas, o último que eu fiz o anterior, que foi semana retrasada, eu fiz para três. Então, eu observei que dá para pôr mais uma pessoa, que os contatos ficam distantes, porque agora a epidemia está com tudo, né? Agora está solta. E ainda que eles liberaram, mas precisa fazer assim, senão isso aí não acaba nunca. Então, mas dá para pôr tranquilamente quatro pessoas, vai ter a apostila, e eu, eu dou o pêndulo, e vocês vão sair de lá iniciados e sabendo muita coisa, tá bom? E para quem quiser fazer o tratamento comigo, também é só me procurar. O telefone é o celular, o WhatsApp. Eu vou pôr também na descrição assim que terminar o vídeo. Que é o 99675... 5250. Eu estou em Santana, pertinho do metrô, mas eu tô tendo também, além de ter atendimento presencial, que eu já abri, agora eu, vou, eu também estou tendo atendimento online para qualquer lugar do mundo, do Brasil, blá, blá, blá, né? Então, ou quem que estiver por aqui mesmo, não quiser vir, quer ficar em casa, atendimento online, tá bom? O atendimento online tá bem em conta, o presencial está bem mais em conta do que era, naturalmente. E também os, o curso e o, as aulas de energia fria, a iniciação e a radiestesia magnética também vai estar tá com bom desconto. Vocês entram, entram em contato comigo pelo 99675 5250 e aproveitem, né? Já marque um tratamento, vem fazer, nem se for uma consulta ou faça online, que vale fazer. Porque aí você vai arrancar uma série de coisas que te deixam angustiada, te dá ansiedade, aquele mal-estar interno. Vai, tudo isso vai mudar, tá bom? Gente, uh, o que eu quero dizer para vocês é que provavelmente eu vou continuar por enquanto as quartas-feiras, mas de vez em quando eu vou ter que alterar o dia. Porque eu estou atendendo muita gente online que não tem possibilidade de ser outro dia. Então, isso está tá criando um, um congestionamento aí e está ficando difícil. Então, eu vou sempre avisando vocês. Hoje não vai ter, é quarta-feira, mas vai ter amanhã, ou depois da manhã, entenderam? Por causa dessa situação. Por enquanto, vamos marcar para a próxima quarta-feira. Qualquer coisa eu aviso, tá? Dia 23, eu e a Monja Coen, pelo Instagram. Vocês né? vão entrar lá no arroba, Armin de né? vai aparecer o Instituto Armin de eu com a Monja Coen, olha que coisa legal, falando sobre o, como essa pandemia está acontecendo, como as pessoas estão se sentindo. Dia 23 às 19 horas, muito legal, né? Vai ser muito gratificante para todos nós. Tá bom? Então, até a próxima. Agradeço a todos vocês. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.